Olá a todos, sejam muito bem-vindos na nossa revista eletrônica semanal, o Viva Voz. Eu sou a Carol e é muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós estamos com um convidado e nós vamos falar um pouquinho sobre bem-estar. O bem-estar é você estar bem consigo mesmo, em todos os fatores, em todos os aspectos da sua vida. A palavra de Deus nos diz que, ou não sabeis...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 Com o Leandro da Silva Campos. O Leandro, ele é membro da Assembleia de Deus, isso. Caratinga, Vargem Alegre, sendo pastoreado lá pelo Pastor Odiel, isso, né, Leandro? Isso. Leandro, você é nutricionista já há sete anos. Sim. Trabalha com nutrição. Sim. É, é, já está em... você está fazendo pós-graduação. Sim. Também é em nutrição. Nutrição clínica. Nutrição clínica. Você já mexeu também com nutrição esportiva. Sim. E vamos falar um pouquinho, né Leandro, de nutrição, o bem-estar no seu corpo físico e vamos juntar isso também com o nosso bem-estar espiritual, Sim. né? Estar com Deus. Seja bem-vindo. obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, poder transmitir um pouquinho do meu conhecimento através da mídia. E como você disse, a questão da qualidade de vida, né? hábitos saudáveis, é, é muito importante porque envolve muitos fatores da questão saúde, psicológica, né? o estado físico, mental, o estado social, o religioso. Então, se a gente for analisar, abrange várias áreas da nossa vida. Né? E tudo tem que estar em harmonia, né? Exatamente. Tudo tem que ligar uma a outra é como se fosse um ciclo. Né? Para ficar, para a vida seguir aquele equilíbrio necessário. Isso. É, Leandro, você já veio num né, ar cristão. Sim. É, e às vezes, eu, quando eu falo assim, eu estou falando no, evangélicos mesmo. Às vezes a gente tem algumas doutrinas em relação aos cuidados com o corpo. Que eu posso dizer que estão erradas, não, mas que às vezes não fazem com. Isso mesmo, já foi doutrinado achando que aquilo não se pode fazer. Sim. E o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, tudo, né? Nós também tem que preocupar com o nosso corpo físico. Sim, que é através do corpo físico que nós vamos ter uma combustão para manter né, uma ligação direta com o Pai. Com o Pai. É... Então, quais os benefícios de uma vida saudável? A vida saudável, a gente pode dizer que é, é colocada como segundo plano, às vezes é taxado como difícil, uhum. né? mas na maioria das vezes, essa mudança para essa qualidade de vida, ela tem que sair o quê? De dentro para fora. Né? São mudanças de pequenos hábitos, né? pequenos pensamentos, pequenos desejos, que a gente consegue identificar uma melhora na qualidade de vida. É, a qualidade de vida está associada também a uma manutenção né, do bom funcionamento do nosso organismo, porque através desse bom funcionamento é que nós vamos ter uma saúde intacta, uma saúde, vamos dizer, saudável. É Através da qualidade de vida nós estaremos prevenindo, como também recuperando doenças que foram adquiridas pela má alimentação ou pelo sedentarismo, ou até mesmo por deixar é, a qualidade de vida como um segundo plano. E sem extremos. Sem extremos. É tudo na medida, é, em equilíbrio, né? Tudo tem o seu equilíbrio, nada demais e também nem muito pouco, na medida certa. Isso funciona para tudo na nossa pra vida. Tudo. Você vê a natureza, o corpo humano, Exatamente. é tudo é um equilíbrio. É, a gente já perguntou dos benefícios. E agora, então, como ter essa vida saudável? Eu preciso, assim, de uma rotina? Como eu ter uma vida saudável? O que que inclui? Engraçado você falar rotina, né? Eu trocaria rotina por um projeto. Por um projeto. Né? Se nós criássemos né, um projeto, quando você trabalha, você cria-se um projeto até concluí-lo. Uhum. Né? Para você adquirir uma qualidade de vida não é nada diferente. Você cria-se um projeto. Que projeto é esse? Né? Eu preciso tratar minha saúde física, mental e social. Né? Então, se eu tratar metas... Qual seriam essas na questão da minha saúde física? Mudanças de hábitos alimentares, práticas de atividade física, né? E também tratar mente. Mente. Psicológico. Né? Então, tendo essa junção, né? Nós vamos ter uma qualidade de vida. Então tem a questão da alimentação saudável, né? Que mudanças seriam essa na questão alimentar? Né? Eu tenho que Primeiro, identificar onde eu estou errando. Uhum. Se eu tenho algo que me dá um objetivo para eu poder mudar, que objetivo seria esse? Uma, uma doença do tipo diabetes? Obesidade, que também é uma doença? Sim. Né? Eu tenho um, um, um ponto para eu poder iniciar esse projeto, para essa mudança? Aí vamos na área alimentar. Né? Se eu preciso mudar a minha alimentação eu preciso saber o que, que eu estava errando. Né? Se eu como menos né? é, quantidade é, em verduras, frutas, legumes, e se isso é o que me vai trazer um benefício maior neste momento... Às vezes eu exagero tenho... no doce. Exatamente. O, o exagero no doce, às vezes a pessoa associa ao doce somente o doce açúcar, açucarado. Né? Uhum. Mas nós temos também outra fonte, que é o carboidrato, que é convertido também dentro do nosso organismo, que tem o mesmo malefício que o próprio doce. Então, a alimentação saudável, ela requer o okay, quê? A gente identificar onde eu estou errando, para eu poder mudar de acordo com a minha necessidade. Né? Porque cada pessoa é uma necessidade específica. E cada organismo é um. Cada organismo reage de uma forma, né? uma aceitabilidade. É, tem também a, a questão alimentar na, do hábito. A uhum. pessoa que não cresceu habituada com a alimentação saudável. É uma mudança, talvez, podemos dizer radical. Não né? é fácil. Não é nada não fácil, é fácil. Mas também não é impossível. A gente acha que é simples, ela pode ser até simples. Né? Hoje eu vou, né mas ela não é fácil. Não é fácil. Não Porque é também está aqui. Exatamente, por isso que nós tratamos a saúde física e a mental. mental. Tem que ter... Um, um elo, né, uma junção entre elas. A prática de atividade física associada à alimentação é muito importante. Exatamente, porque se de certa forma, se você não mudar também é, a prática de atividade física, o sedentarismo, né? Ah, mas é difícil, eu não consigo, eu não tenho ânimo, eu não fui habituado. De uma forma ou de outra, a gente consegue enquadrar, identificar Algo que vai ser mais satisfatório. Se eu gosto de caminhar, peraí, é uma atividade física, eu vou caminhar. Agora, se eu gosto de natação, eu, eu vou não nadar. Não nadar. Eu vejo atividade física como uma obrigação. É como se eu ainda fosse estudante, eu tivesse que ir para o colégio ou para a faculdade todos os dias. Senão aquilo vai me prejudicar. Então, ela é para mim, a atividade física, assim, como eu não gosto, mas eu tenho que fazer, ela eu trato ela como uma obrigação mesmo. Isso não é só você, Carol. A maioria das pessoas tratam a atividade física como uma obrigação. E se a gente for analisar a questão da atividade física como uma obrigação, deveríamos também fazer a mudança alimentar como uma obrigação. Mas, infelizmente, as pessoas hoje têm a... A mentalidade de que? Eu consigo tratar com medicamento e não com alimentação. Às vezes a, o paciente, né? Ou a pessoa, ela prefere ir ao médico, né? Ele lá fala assim, procura um nutricionista. Ele, não, eu preciso de algo mais rápido. Então, vai lá. Prescrição médica, algum medicamento. É a mesma forma. Se eu tenho uma forma de ingerir uma vitamina D, uhum. né? O paciente prefere tomar medicação do, que, tomar do que recorrer da forma natural. A fonte natural. Entendeu? A atividade física é a mesma coisa. Tudo é tratado como uma obrigação. né Eu tenho obrigação de fazer atividade física. Eu tenho obrigação de mudar minha alimentação por um objetivo específico. Hoje, a maioria das vezes, são estética. É verdade. Né? As pessoas preocupam mais com a estética... Com, do que a qualidade de vida. E na verdade a gente tem que enxergar a estética como um... Um, um, um bônus. Um bônus. A estética é um bônus. Né, Eu ganhei um brinde por mudar, por ter uma qualidade de vida melhor. Né? E quando a gente fala assim de cuidar mesmo, porque nós somos templo de Deus, né? quando a gente fala que assim, é templo, o Espírito Santo habita em nós. Quando você nasce de novo, a Bíblia fala, olha, o Espírito Santo ele está entre vós, mas ele também está habitando. E como que você vai cuidar? Não vai cuidar daquilo que Deus habita. Exatamente. Tem que ser da melhor forma. Da melhor né? forma. Então, como eu disse no início, né? cria-se um projeto, muda-se aos poucos. Né? A, a, é igual a mudança espiritual também, aquela pessoa que aceita Jesus. Não é gradativo? É gradativo. A mudança do cuidado com o templo do Senhor também é gradativo. Né? E essa mudança também associa-se a. a, a a questão de emoções, desejos, vontades, né? Então, se eu tenho algum desejo e vontade, eu vou o quê? Procurar um objetivo mais rápido. Eu vou correr atrás. Então, se a gente colocar qualidade de vida, saúde, né? É, disponibilidade de práticas de atividade física, isso vai fazer com que eu tenha um ganho né? satisfatório para o meu organismo, para a minha vida. É, e agora, como engloba tudo, né, a gente fala de bem-estar, eu quero tocar num assunto que eu sei que muitas pessoas têm problema, que é o sono. Sim. Por exemplo, o meu marido, ele fala que ele tem problema com sono, ele não tem insônia, ele fala que não tem um sono de qualidade, que a gente fala, sei lá, um, não sei se nem está certo, eles tem um sono restaurador. Sim. Então, minha pergunta é: a qualidade do sono interfere de alguma forma? Sim, interfere. É porque tudo tem um, um, um contexto em volta, né? O estilo de vida, a alimentação dele é favorável para que ele tenha uma boa noite de sono? Ele pratica uma atividade física que vai ajudar ele nessa boa noite de sono? O ritmo da vida dele é acelerado, é lento, ele é sedentário, é o consumo alimentar dele por alimentos mais calóricos naquele período noturno. Então, tudo tem um fator. Então, o sono né, também interfere muito na qualidade de vida. Estudos dizem né, que o mínimo né, que uma pessoa deveria dormir é 8 horas por dia. Se a pessoa dorme mal, automaticamente ela vai ter o quê? Um dia mal, um dia estressante, ela fica mais nervosa, cansativo, nervosismo, né? Mais sensível. Exatamente. E na, na, vamos dizer que o sono ele é tão importante, tanto quanto a prática de atividade física, quanto a mudança de hábitos alimentares, porque ele vai ter um fortalecimento do nosso sistema imunológico. Ele vai ter liberações de hormônios que são essenciais naquele período para recarregar as nossas fontes de energia, né? altera-se o humor. Se eu durmo bem, é eu vou estar bem. Se eu durmo mal, eu vou, eu vou estar mal. Altera muito o humor. Muito. A produtividade no trabalho. Né? Então, se eu durmo mal, automaticamente a minha produção no meu serviço não vai ser tão satisfatória quanto deveria. Então, quando, né, tem que buscar também essa causa, porque eu acho que às vezes a pessoa até confunde né, esse, essa não qualidade no sono com insônia. Às vezes a pessoa não tem insônia, ela não tem um sono de qualidade. Ou ela não tem uma qualidade de vida satisfatória, satisfatória para, para ter um sono, sono, sono de qualidade. Né? É, Pessoas talvez... que não desligam, né? o cérebro pensa o tempo isso, todo. Isso, e... isso também é pela rotina, né? celular, computador televisão não criou-se um, um hábito também de ter é, vamos dizer cronometrado tal tá horário é o meu horário de descanso espera aí vou desligar telefone computador televisão é que eu desligo tudo tudo porque é o momento que de relaxamento descanso para se iniciar um novo dia recarregado com novas forças com novas vontades com novas mudanças Realmente, o sono ele é um fator primordial. importantíssimo né? <risos> para esse, esse bem-estar. Leandro, nós vamos dar um breve intervalo e já já a gente está de volta conversando mais um pouquinho sobre esse bem-estar.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 de volta conversando com o Leandro a respeito de bem-estar. Leandro, nós acabamos de falar de sono, né, sono de qualidade, e agora eu quero te perguntar de lazer. Podemos dizer que o lazer também é uma forma de bem-viver? Sim, é uma forma de bem-viver e é outra coisa que as pessoas costumam colocar como segundo plano. O lazer. O lazer. Porque eles procuram uma satisfação no trabalho? Né? concluiu-se uma satisfação alimentar, atividade física, ok, mas o lazer às vezes é deixado para segundo plano, porque é confundido é, viagens caríssimas como pequenos passeios com o filho no parque, né? E isso também é uma qualidade de vida. É, o lazer ele está distorcido, né? O significado. Sim, eles Acharam, né? Lazer como viagem. Não. Lazer é tudo aquilo que te dá uma satisfação, um prazer, naquele momento é, específico ou com pessoas específicas. Uhum. Né? Então, desde um passeio no parque até uma longa viagem, né? isso é considerado lazer. Tudo que te traz satisfação, tudo que te dá a opção de escolha, né é considerado como lazer. É o que te traz felicidade alegria, né, que melhora o seu humor. Às vezes é um filme que você vai ver com seu filho, com a Exato. sua namorada, Exatamente. com um amigo. Exatamente. Então tudo que te dá uma felicidade, né, e uma satisfação, é considerado lazer. E esse lazer é de suma importância para uma qualidade de vida. né? É como se fosse um complemento de tudo que você propôs, de tudo que você correu atrás, mudança de hábitos alimentares, prática de atividade física, boa noite de sono, vamos fechar o quê? Com o lazer. Né? É uma complementação. É, podemos dizer que é mais um bônus. É mais um bônus. Tudo que te traz alegria, felicidade. Olha, um dos meus lazeres preferidos é tomar café com os meus amigos. É um lazer. É um lazer, é uma hora só nossa. Que te dá uma satisfação. Dá. Alegria, e isso é o que é importante, né? Porque não te requer um custo tão alto, ou quase que nenhum, e te dá uma satisfação da mesma maneira que uma viagem, cara Que é uma viagem. Lógico que tem várias Sim, formas, né? Eu claro. tô falando assim, uma coisa que simples. é simples e que me dá um prazer enorme. Porque Sim. lá a gente, né, fala do dia a dia, fala das alegrias, das frustrações. Fala da palavra de Deus, a gente estuda também. Exatamente, mais prazeroso ainda. Mais prazeroso ainda. E, e se a gente também colocar o lazer como metas, né? porque um dos maiores das maiores dificuldades, vamos dizer, ou até mesmo o erro, é que não colocam um o lazer como meta. Você, você cria-se aquela rotina, acorda, trabalho, almoço, casa, trabalho, igreja e não deixa o tempo para o lazer às vezes até para as pessoas que a gente ama, né, passar um tempo de qualidade. Exatamente. Por isso que nós estamos o que tratando a qualidade de vida. É um complemento, é uma junção de toda essa mudança, né. São metas que devem ser traçadas e mudadas aos poucos, né, que isso vai te trazer um resultado satisfatório e uma qualidade de vida melhor. E o lazer, você acha que assim o lazer? É saudável, né? É um lado saudável que Sim. Aquilo que te traz prazer, mas saudável. Saudável, claro. É algo que não vai ter nenhum outro tipo de prejuízo. Né? Tudo que te dá, dá um prejuízo, prejuízo não te traz qualidade de vida. Aí já não te... você acha que é bem-estar, mas não é. Não é, exatamente. E... agora... né? Esse, vou dedicar um tempo a mais sobre esse tema, porque eu Sim. acho que ele é muito abrangente. E né, 2020, um ano atípico. Muito. Um ano que tivemos que adaptar todo mundo. Alguma situação teve que se adaptar. Iniciamos 2021 também né, com uma esperança. Mas, uma luz lá no uma fundo. Uma né? no fundo, né, mas estamos ainda né, no mesmo processo de 2020. Sim. Quarentena versus estilo de vida saudável? Ficou prejudicado? O que é que aconteceu? Né? Como que nós podemos somar? Podemos dizer que o ano de 2020 foi um ano de um grande impacto, né? porque mudou-se tudo. Vamos dizer que da noite para o dia tudo transformou né? e teve essa, esse impacto sim, diretamente com a questão da qualidade de vida teve pontos positivos e pontos negativos, né? Sim. porque tem aquelas pessoas também que, dependendo da correria do dia a dia, não deixava o tempo para um recurso de qualidade de vida. Até para os filhos, para a família. para os filhos, família, que é qualidade pra de vida. vida. Então, se restringindo em casa, né, estando restrito em casa com a sua família, ganhamos lazer. Então, uhum. é algo positivo. né? Tem aquelas pessoas que correram atrás de recursos né, para não perder o foco da qualidade de vida, consultas online, né, mudanças de hábitos. Uhum. Pessoas que não tinham o hábito de, de preparar o seu próprio alimento, né, gostava só atrás ah, de um lanche. Né? Não, mudou isso agora eu tenho um tempo dentro da minha casa, eu vou o quê? Preparar. Se eu realmente estou atrás de qualidade de vida, ele teve essa oportunidade. Uhum. atividade física ficou um pouco prejudicado Acredito que um sim. Em certo tempo ficou sim, né? Sim, mas também não faltou recursos online. online. Né? Então quem realmente valoriza ou prioriza a qualidade de vida de forma de atividade física e alimentação, eles tiveram, de certa forma, um pouco de recurso. Né? Mas também ficou sim prejudicado. Porque pessoas, posso dizer que a questão da mente uhum. ficou mais prejudicada. Ficou. O impacto né foi um choque por, de realidade muito diferente do que estava habituado. E muita informação ao mesmo tempo, informações falsas, né informações verdadeiras, aquela confusão. Isso é bom, isso, isso é, é ruim, o que, que, é que eu, eu, eu faço. faço. Exatamente. A mente, eu acredito que o que mais ficou prejudicado... É, nessa questão da qualidade de vida, é a mente. a mente. Na quarentena. Na quarentena. Porque a mudança, ela foi drástica. Girou né? medo. Medo, percas. Muitas. Muitas pessoas perderam, familiares. Isso trouxe mais uma dor, mais um impacto. Aí que entra mais um reforço na qualidade de vida em questão mente. Né? Teriam que ter hoje, né, vamos dizer hoje, que hoje eles estão tendo que procurar um recurso maior para essa área, para aí sim ter uma qualidade de vida mais equilibrada, balanceada. É, eu sei sim que realmente essa quarentena teve um impacto também nas mães, os filhos adaptando as aulas online, não não é fácil, tá? nós sofremos, mas <risos> fora essa mente, todo esse impacto de bem-estar, a gente falando de qualidade de vida, e o espiritual? Como que fica o espiritual na busca desse bem-estar? Eu acredito que, de certa forma, foi um divisor de águas. né é, Teve aquelas pessoas que se apegou mais, se aproximou mais, mais. né Coisas que haviam perdido ao longo do tempo foram resgatadas, culto no lar. Né? O ensinamento de um pai para um filho da Bíblia, que às vezes ficava perdido, né? Deixava só para o domingo da escola dominical, que. achando que aquilo era o suficiente. Que hoje a nossa desculpa sempre é a falta de tempo. A falta de tempo. Então ele teve esse tempo. Então assim, a questão espiritual teve também um lado positivo e o um lado negativo, porque a gente querendo ou não sente aquela falta de estar em harmonia, em união, é, em corpo, né? Uhum. Junto com os irmãos num templo. é Porque a igreja somos nós, então vamos dizer que a questão espiritual, a ausência de estar presente no tempo foi o que doeu, mas a oportunidade de aproximar-se mais de Deus não faltou individualmente, individualmente não, faltou. não faltou porque tá nós temos acesso direto e essa reclamação de sempre né a falta de tempo Deus tirou né agora você não tem desculpa não tem mais. desculpa o tempo tá e basta você aproveitar da forma ideal né eu percebi que eu não Sei com, não sou desses desgrejados, Eu preciso congregar. Sim. Percebi nitidamente. Eu preciso congregar. Eu preciso estar no meio dos irmãos, dentro da igreja. Eu tive assim. Se antes eu achasse que. Eu tive certeza absoluta. Acho que eu já tinha, mas assim. É algo foi, que faz parte passar. da gente. Faz parte. Essa quarentena serviu para me enxergar isso. Mas eu, eu vejo assim, que, às vezes, as pessoas trabalham todo o bem-estar físico, o emocional, mas ainda está faltando alguma coisa porque está faltando o que? o espiritual. o espiritual. é e você como profissional, né? uma coisa é a gente falar de cristão para cristão quando sim. você tem conhecimento de uma palavra, mas dentre seus pacientes você enxerga também às vezes a falta dessa busca do bem-estar no espiritual? em algumas questões, sim. sim. sim em alguns casos específicos, né, que aquela pessoa, ela, às vezes, chega a relatar, né, parece que é como se identificasse algo diferente. Falei, peraí, ele é diferente, dá para eu entrar nesse, nesse, nesse assunto, né, é, eu, já, eu falo que às vezes a gente, que é nutricionista, às vezes tem que ter um pouco de psicologia, a gente até tem uma, uma matéria, né, voltada para psicologia, mas, às vezes, tem paciente que confunde com a psicologia. Né? Então, voltando para essa parte espiritual, tem aquele paciente que se abre. né? Que, aí, eu sou templo e morada do Espírito Santo, então preciso me cuidar. Eu preciso me tratar. Ele tem que ser da melhor forma, não pode ser de qualquer maneira. Eu não posso tratar ele de uma forma que vai danificar ou maltratar. Aí você, Quando eles dão essa liberdade, você pode entrar. Aí a gente entra com deixou. Vamos fazer a nossa parte, né, explicar qual que é a verdadeira função, né, de mudar, de ter uma qualidade de vida associada ao templo do Espírito Santo que é o nosso corpo. Não é fácil. Não. Toda mudança é não é fácil, mas S ela é possível. É possível, só requer força de vontade e traçar isso como objetivo. Tudo que a gente quer, né, tudo que você planeja, você traça uma meta, você conquista. Né? Depende o quê? Do seu ânimo, da sua força de vontade, da sua forma de entrega. Peraí, como que eu vou me entregar para essa mudança acontecer na minha vida? E não tem, busca sempre a ajuda de um profissional, né? Sem essas dietas malucas da internet, Meu Deus. <risos> sem os extremismos que a gente vê, os olha. Os rodeiros é... que são, acham que são nutricionistas e saem passando N formas da perca de peso, da mudança de hábito alimentar. Então, o ideal é o quê? Procure um profissional capacitado. Né, que vai te passar de forma correta o que deve ser mudado. Qual que é a sua necessidade? Ele vai te entender, ele foi preparado para te entender a mudar. Não é mudar de qualquer maneira, não é mudar de forma radical, de forma equilibrada, de forma sadia, de forma saudável, que vai te trazer o quê? Resultados satisfatórios da forma correta, da forma saudável. porque né? o profissional estudou para isso, né? Ele está aí é porque cada organismo é de um jeito. sim. E não adianta pegar só os modelos que a gente vê por aí na internet, até porque também, aquilo que você falou, né? Essa busca maior pelo físico, na internet também ali nada, você pode achar que é tudo verdadeiro. Exatamente. Tudo tem uma, uma mudança por trás, né? <risos> por trás. É, isso é muito sério mesmo, né? É sempre a busca mesmo né? de um bom profissional e fazer tudo com equilíbrio. Eu acho que isso. a chave está aí, não está, Leandro? Sim, equilíbrio. É mudar de forma adequada, de forma equilibrada. Foi muito bom te receber aqui nos nossos estúdios. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço. Né? Você também faz parte né? dos nossos irmãos. Que Deus abençoe. Amém. Continue te usando onde você estiver poderosamente. Amém. Para vocês de casa, um grande abraço. Deus os abençoe que vocês possam ter aprendido um pouquinho mais aqui, aqui hoje com o Leandro. E eu vou pedir ele para deixar um recado para vocês. E a gente se despede aqui e até o próximo Viva a Voz. Leandro, pode estar. Então, se você tem vontade né, de adquirir uma qualidade de vida, né, ter uma vida saudável, procure da forma correta. Procure um profissional capacitado para te atender da forma que você necessita com as suas necessidades específicas. Né? É, procure mudanças gradativas, nada em é exagero, nada bruto, é de forma saudável que consegue adquirir resultados satisfatórios.